É, no primeiro momento, eu fico extremamente satisfeito de ter de novo no departamento todo esse apoio geral às DSTs. Espec especificamente para a CIFRES, o que a gente tem que dizer é que não é simplesmente uma política de um setor, de um departamento, do governo ou do ministério, mas isso deveria ser o, uma, um trabalho de todos nós, de todas as sociedades médicas e científicas, de todas as secretarias de municípios, pequenas ou grandes, estados ou não, para poder ter esse entendimento que se existe uma patologia, se existe alguma doença, que a gente pode chegar, pode fazer uma atuação rápida e não tempo, até pequeno, eu diria, de um ano a um ano e meio, seria sífilis, seria sífilis na gestação, seria sífilis congênita. E eu vejo que o Ministério da Saúde, agora, o departamento atuando, chamando para si de novo eh, essa tarefa, é um lado muito bom, mas nós temos que, mais do que isso, avançar com a sociedade civil, com as sociedades médicas, com as secretarias de saúde, para poder fazer, ao mesmo Tempo. Então eu me vejo de uma maneira assim, muito confortável de estar falando aqui, que a gente pode ser também um instrumento com a sociedades médicas, com as sociedades civis, com as universidades, para poder a gente fazer esse trabalho junto. Eu acho que esse, uma reunião da KINAID. Uma, o início do Fábio falando sobre DST. Agora nós estamos de novo discutindo sífilis congênita, atuando. Querendo avançar nas questões de conseguir a penicilina, já que é um problema brasileiro, mas também tem a ver com um problema mundial. Que o Ministério, entrando nisso, falta agora é juntar tudo isso para poder a gente, no ano que vem, já conseguir fazer com que a penicilina chegue na gestante, chegue na gestante que tem um diagnóstico rápido, com isso a gente pode chegar no parceiro, na sociedade. Então, eu fico extremamente satisfeito de ver agora agora mais do que ter no nome Departamento Nacional de DSTA de hepatite, tiverem ter efetivamente ações para todas as doenças sem competição, mas sim com colaboração.